Ah, pessoal, mais uma aula do método Monkemeier para flauta doce e soprano, estamos no capítulo 12. E nesse capítulo 12, igualmente ao capítulo anterior, o Monkemeier, ele vai trabalhar a Tá? Então, assim como na aula anterior, a gente vai começar prestando atenção em quais são as notas enarmônicas. Tá? Para que essas armaduras de clave não fiquem tão assustadoras para vocês. Tá? Já nesse capítulo 12, eu vou prestar atenção nesses dois exercícios aqui, por quê? Porque é, uma, é um dedilhado, né? Sol sustenido é um dedilhado chatinho. E o sol sustenido ou o lá bemol é uma nota que tende a falhar. Então, a minha recomendação é vocês terem firmeza na articulação, no ataque da nota, para ela sair um pouquinho mais forte, tá? E abrir muito pouco esse furo de trás, certo? Então, vocês podem começar estudando esse capítulo, né, apenas fazendo... Sol sustenido, Fá, Sol sustenido, Fá, Sol sustenido, Fá. Vamos lá. assim vocês irem é, já se acostumando com esse furinho daqui, tá? Outro complicador que tem nesse capítulo Deixa eu apagar isso aqui porque deu sem querer enquanto eu Outro complicador que tem nesse, nesse capítulo é esse trecho aqui, ó Dó Lá bemol, esse complicador é, acontece porque a gente está com, com essa posição do dó e depois a gente tem que imediatamente fazer o lá bemol, que é a mesma coisa que o sol sustenido, né? arrastando esse dedo para poder fazer o dedilhado do lá bemol aí isso pode ser um pouquinho complicado, viu? Então é, vocês podem estudar apenas ah, para começar, né? Essa passagem aqui do lá bemol, tá? E também isso aqui, ó. Sol sustenido até o mi, sol sustenido até o mi, sol, sustenido até, o mi, sol sustenido até o mi. E nesse 115, vocês vão pensar de três em três, tá? Fazendo o assim, ó, tá? Fazendo o ter aqui, ó, e o resto ru, tá? Então aqui ficaria tu, tu. tu". Aqui, se vocês podem fazer o T, como não podem. Tá? Ah. e 115. Eu tenho que ficar trocando de microfone para não estourar a flauta e vocês conseguirem me ouvir também. Então, 116, 117, né? a ah, Prestar atenção no Ré bemol, no 117, tá? Ele pode ser um complicadorzinho, tá? Ré bemol, cadê minha caneta aí? Ré bemol, Mi é bemol, prestar atenção nessas passagens também, tá? Aqui, o Dó sustenido, prestar atenção nele também, tá? Então, eu vou tocar o 116 e, em seguida, vou tocar o 117. Isso aí, pessoal, ah, não tem como fazer isso muito rapidinho, assim. Eu falo não, não com relação ao andamento, eu falo com relação a vocês pegarem a fluência nesse exercício, tá? Tem que ir notinha por notinha, tá? É, separem os trechos difíceis, né? Toquem só os trechinhos mais complicadinhos. Marquem, assim como eu marco a partitura aí, vocês marquem os pontos é, interessantes para vocês que vão ajudar, que vocês precisam de, de prestar atenção e aí é praticar mesmo, tá? Depois que vocês fizerem a leitura e colocarem o dedilhado, aí sim, só depois, vocês coloquem a articulação. Então, eu recomendo vocês fazerem isso primeiro ligado e depois que o dedilhado tiver bonitinho e o som cheio, daí vocês colocam a articulação, tá? Então vamos para o exercício 18, né? Além dessa questão do dedilhado que eu mostrei para vocês no início da aula, aqui a gente tem a questão do tempo, né? Então o 6 por 8 é um compasso binário composto, por quê? Ah, porque aqui a gente tem grupinhos de 6, né? Que vai de 3 três em 3. Três. Ta, ta, ta, ta. Só que a pulsação, ela é contada a 2. Então, é uma pulsação para cada três tempos. Uma pulsação para cada três tempos. Na hora de estudar, a gente vai estudar fazendo a unidade de tempo a colcheia, né? Ou seja... Marcando tempo por tempo, assim ó, tá, pá, pá, pá, pá, e depois que já tiver tudo no dedo bonitinho com a articulação certinho, aí a gente passa para o binário composto, fazendo uma pulsação para cada três notas. Isso significa que é uma música rápida. Eu vou pôr o metrônomo. Pra gente fazer isso direitinho, tá? Vocês conseguiram perceber a articulação que eu estou fazendo aí? É uma música muito levinha, então não dá para fazer T em tudo quanto é nota não, senão fica uma coisa muito pesada, né? Então, é basicamente uma articulação bem suave, pensando, deixa eu apagar aqui. Pensando nisso aqui, Pare, até aqui fazendo o e tá, é assim que eu faço. Então vamos mais. Uma vez deu para entender mais ou menos a diferença, a velocidade. Quando eu fiz a binário composto, né, du duas pulsações para cada. Grupinho de seis, né? Uma pulsação para cada grupo de três, a, a velocidade do, do metrônomo, o batimento do metrônomo diminuiu, mas a velocidade da, da música do exercício aumentou, né? Então, é, para terminar, aqui ele já insere no exercício 119, ele já insere a escala cromática. E que a escala cromática é uma escala de 12 notas, né? Quando a gente fala em escala, a gente fala em escala de 7 notas. Dó, ré, me passa ao lá, si. Quando a gente fala em escala cromática, é uma escala que coloca as notas acidentais, né? Os bemóis e os sustenidos, né? Mas é interessante esse, esse, esse exercício, estudar esse exercício bem calmamente, por exemplo dois tempos para cada nota, até vocês se acostumarem, tá? Então, vocês vão fazer dois tempos para cada nota, depois vocês vão fazer um tempo para cada nota, depois vocês vão fazer meio tempo para cada nota, né? E depois vocês vão fazer é, um tempo, quatro notas, e assim vocês vão acelerando. Vamos estudar? Fazer isso juntos agora para vocês verem se é isso que vocês querem fazer mesmo. Então, deixa eu mudar aqui. um tempo para cada nota Então, vocês, depois de tocarem dois tempos, cada nota, um tempo, aí colocarem esse exercício 119 na unidade de tempo certinho, né? Seminua é valendo um tempo, aí vocês começam a acelerar aos pouquinhos o metrônomo, um pontinho no metrônomo mais rápido, tá? Esse é um exercício interessante para estudar ele bem rápido, tá? Na próxima aula. Capítulo 13, eu espero que vocês tenham gostado, a gente está quase no fim do método e depois eu vou fazer os duos que tem aí, tocar o, o repertório e voltar com a nossa sequência de repertório focado nos capítulos do Monkemeyer. Espero que vocês tenham gostado, comentem, qualquer dúvida é só me chamar e até o próximo vídeo.